Olá, é, gostaria de apresentar para vocês uma ferramenta bastante importante, né? vocês que vem acompanhando aí o canal de muitos anos, né? ou você que é novo também no canal, aproveita e se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha e ative o sininho para poder receber as próximas notificações dos vídeos hoje eu gostaria de falar para vocês aqui uma ferramenta muito espécie muito boa né que eu uso para montar os volantes dos meus jogos de loto fácil certo gente e eu vou mostrar aqui para vocês algumas funcionalidades que ela tem né bastante importantes assim que permite vocês criarem é, apostas mais inteligentes é, a primeira funcionalidade dessa ferramenta, né, você que chegou aqui na página do Lotarias VIP, né, do administrador Lúcio é, Roma, né, você está se perguntando essa planilha realmente funciona, né? Eu gostaria de mostrar para você aqui é, algumas funcionalidades bem úteis, né, que ela tem. Nesses botões aqui você pode ver que ela tem várias funções, né? Tá no formato Excel. E tem a opção de rastrear tendências, né? Para você que já leu alguns livros meus sabe que as tendências delas são bastante importantes, né? Porque você aí sabe <coughs> quais são as dezenas que mais estão saindo, né? As que estão atrasadas, enfim. E o interessante também é porque o, o, a ferramenta ela. ela ela retira o, os dados oficiais do site da caixa então ele ela tira ela vai lá no site automaticamente faz o trabalho por você né de conferência de cartões então veja só eu vou clicar aqui para ensinar vocês a atualizar esse resultado clicando aqui em atualizar resultado é, vocês percebam que foi atualizado aqui o resultado para essa semana né 26 de junho de 2018 trazendo o um resultado oficial direto lá do do site da caixa né aqui bota aqui nessa parte essa parte aqui vocês podem salvar né esses resultados clicando nesse botão aqui vocês podem salvar e também tem a opção de fazerem fechamentos né a opção de, de em fechamentos aqui vocês podem observar o seguinte a ferramenta ela vocês escolhem as dezenas daqui que vocês querem né que está mais saindo por exemplo e aqui a ferramenta ela já gera as apostas para vocês né por exemplo últimos sorteios né aí pega o resultado dos últimos sorteios e e joga lá e forma o jogo tá entendendo nessa função de rastreador de tendências ela mostra que as tendências das dezenas quentes as que estão com mais frequências e as que estão atrasadas é uma ferramenta muito legal vocês podem analisarem aí é, a, a a frequência dos últimos cinco cinco sorteios as tendências também dos 10 sorteios anteriores dos 20 sorteios dos 30 sorteios até dos 50 sorteios mas é, fora isso né tem um fechamento aqui né que também a, a mostra para vocês a quantidade de cartões que foram apostados é, o valor que vocês é, tiveram é, que ganharam né ó, ganhos em prêmios valor que você pagou né lá na casa lotérica e o lucro, né, que você teve dado dos cartões premiados de 11 pontos, 12, 13, 14 ou 15 pontos, né, que é o sonho de muita gente aí. E uma função também muito muito interessante da planilha, né, que é um diferencial de tantas outras que existe por aí, fora essas tendências, é fora a questão de, de pesquisar as tendências do site da caixa oficialmente é essa opção aqui de impressão de volante né aonde vocês é, após colocarem aqui né as dezenas em cada em cada vocês podem imprimir né gerar um, um pdf aonde será gerado já automaticamente o, as cartelas para vocês simplesmente levarem lá na casa lotérica e apostar então é gente vai a dica aí para quem é, quer organizar né, os seus jogos da Loto fácil essa é uma ferramenta muito boa e útil indispensável muito fácil de ser usada tem o suporte certo qualquer dúvida só vocês perguntarem quando é, contratarem o serviço caso vocês queiram essa planilha aqui é que é apenas uma demonstração ela tem muito mais funcionalidade é porque eu quero fazer aqui um vídeo rápido e ela tem muita funcionalidade boa aqui para vocês além das atualizações que ela tem aqui né e vocês clicam no botão aí embaixo para poder ver mais detalhes dessa ferramenta, né, que vocês precisam verem aí. É muito útil, ela ajuda e facilita bastante aí a vida de todos vocês. Obrigado gente, espero aí que vocês façam bom uso aí dessa ferramenta. Boa sorte a todos.